Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está começando mais uma História do Rock através do Cinema e de São BR. Hoje a gente está transmitindo diretamente do lugar que originou esse projeto de extensão, que é o Centro de Cultura, Linguagem e Tecnologias Aplicadas, hoje com o público que está aqui. Quem está vendo de casa não está vendo, mas eu e a Francisca estamos aqui com o pessoal. Depois o pessoal até vai fazer perguntas. E a gente vai falar hoje sobre o barato de Akanga. Bom, antes de começar a, a falar sobre isso, eu queria, como sempre costumo fazer, lembrar que o Canal Arte ao Vivo é um projeto de extensão do Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas, do Secult, da UFRB, e hoje a gente também está aqui com a colaboração do Cine Sabiado Laboratório de Etnomusicologia do Secult, UFRB. Portanto, eu e Francisca, hoje estamos ambos na promoção desse evento aqui. Eu queria começar, vou pedir permissão à Francisca para começar, falando de uma historinha a propósito desse filme que a gente acabou de ver. Devia ser mais ou menos 1976 ou 1977, não estou bem seguro da data, do ano. Um belo dia, estava lá com os meus amigos de Petrópolis, andando pela rua e tal, encontramos uns caras, que era um dos poucos cabeludos que tinha em Petrópolis, como nós e tal. E aí os caras chegaram e falaram assim: pô, vai ter um festival aí, vai rolar, numa localidade, era Pedro do Rio, eu acho, uma coisa assim, uma, uma distrito de Petrópolis. E aí a gente disse, ah, é mesmo? É dia tal, tal hora, não sei o que. Bom, para encurtar a história, a gente se largou no dia marcado, na hora marcada, pegamos o último ônibus para aquele lugar. Chegamos lá no lugar indicado, só tinha o ponto do ônibus, e a gente teve que voltar, porque não tinha mais ônibus, a pé para casa depois. Isso é só para exemplificar para vocês por que, que eles contam que as pessoas se largavam de qualquer lugar do Brasil para ir para um lugar que elas nem sabiam onde é que era, porque a ocasião possível de você ver um show de uma banda, fosse ela qual fosse, festival de rock qualquer, não importava nem que banda que seria, a ocasião era aquilo que era mais importante. Né? Acabava sendo a única oportunidade que você iria, iria ter em anos, em meses, não em anos, de conseguir ver alguma coisa. Então, a gente entender que, durante os anos 70 inteiros, toda a geração que é essa que vai para esses, esses festivais de Akanga, ou seja, 76, 81... Não viu os seus ídolos, não viu. Em 76, já bem dizer, eu vi, né? em 77, eu acho, não sei mais, não lembro mais direito, foi em 76 ou 77, que o Gênesis foi no Maracanãzinho. E aí a gente ficou, quer dizer, eu me lasquei todo para poder conseguir ir ver o Gênesis no Maracanãzinho, que era uma promoção, inclusive, junto com a Rede Globo, que lançou um disco do Gênesis, que não era um disco do Gênesis, era uma compilação, enfim tinha mil histórias dessas, assim. Além de tudo, quem era fã de rock era vítima dessas trambicagens também, né? Mas as pessoas se largavam e iam. Essa eu queria começar por essa história, com um testemunho pessoal, para demonstrar como que isso mudou radicalmente e por que que 82, 83, como nós vimos, o festival começou a ganhar uma outra dimensão. Em 84, por exemplo, já estava acontecendo três ou quatro, cinco ou dez festivais iguais àqueles, em vários lugares. Eu me lembro de um, que eu cheguei, inclusive, a tocar, já tocando um punk, num festival em Juiz de Fora, que ficou famoso esse festival. Aqui. E tinha lá um leivinha como, como esse do Diacanga, tinha um outro maluco desse lá em Juiz de Fora, e resolveu fazer um festival como esse. Então, na verdade, essa... História também é uma história de uma, de uma carência, de uma falta muito grande que é difícil de compreender hoje. Havia uma falta fundamental de qualquer coisa, e não era só em relação ao rock. Como a gente pode ver, era em relação à música, de modo geral. Era o rock, era o reggae, era o samba. Era... Enfim, as coisas só aconteciam na TV, na mídia, mas nesse ano que eles ficaram, nesse tempo que eles ficaram de 75 ou 80 tentando fazer outros festivais e tendo proibições de festivais no Brasil todo, teve um lá em Petrópolis que todo mundo dizia assim, vai chover no dia, eram umas dez bandas, arrumaram os fundos de um colégio lá e eram umas dez bandas, eu toquei em Bongô, com um cara que foi o primeiro a se apresentar e era uma coisa assim completamente amalucada, porque era exatamente isso. As pessoas pediam, pelo amor de Deus, eu quero me apresentar, não precisa ganhar nada, eu só quero ter oportunidade. E era complicado, porque você tinha que levar, se você tinha uma banda com guitarra, baixo, bateria, tinha que levar equipamento, tinha que levar bateria, E as pessoas iam. Se, se aventuravam, tanto quem ia assistir, como quem ia tocar, porque não havia lugares, nem possibilidades para isso. Então, começar dizendo que um dos grandes desastres que a ditadura produziu na vida da gente, foi esse silenciamento completo que foi sendo rompido aos poucos pelos próprios artistas e pelas próprias pessoas interessadas, no sentido de fazer algo acontecer. Porque, na verdade, a sensação que você tinha, de modo geral, é que se, não, se alguém não pegasse e fizesse, nada ia acontecer. Então, era mais ou menos esse esse é mais ou menos o contexto da história. Em 75 já é um pouco tarde para isso, porque, na verdade, aconteceram coisas antes. Né? Eu acho muito interessante da gente pensar nesse momento é, histórico e de acontecer a canga é justamente porque é no interior de São Paulo, num lugar absolutamente conservador, né? e o que, é, que dá para perceber né? é que a família do Leidinha que bancou, né? a ponto, inclusive, depois ter que de vender a fazenda. O cara ficou altamente endividado. Então, na verdade, enquanto tinha aquele sonho de realização de pessoas absolutamente jovens, porque o primeiro iacanga que foi feito, o primeiro festival de Agastas foi feito obrigado. em 75, o Leivinha tinha 22 anos, né? E ele era o mais velho de todos, assim como era o filho mais velho do seu Antônio. Ele era o júnior. Então, tinha toda essa coisa de, é, de, do sonho e de realização, justamente quando entra a grana no meio, né, que acaba afundando toda a história. Então, enquanto tinha essa motivação de realizar pela música, né, a coisa foi indo no sentido de eles conseguirem realizar o que era inimaginável naquele momento no primeiro festival de, de Águas Claras, a gente observa muito que, pelas, pela, pela, é, pelas bandas que tocaram, era muito mais voltado para o rock progressivo. Tem, fiz uma, um levantamento até das, das bandas que estavam ali. Né? E isso tem uma influência muito grande também de isso ter acontecido, porque o Leivinha era muito próximo do técnico de som e do baterista dos mutantes. Né? Então tem uma relação dele né, com essas bandas E ao mesmo tempo ele se aventurar de é, abrir um espaço para que as pessoas tocassem Tanto que as bandas que tocaram no, no, no, no primeiro festival Eram bandas de pessoas também muito, muito jovens né, E que estavam se lançando ali Então foi um espaço né, que essas pessoas tiveram de mostrar o seu sonho ao mesmo tempo, essa integração num momento que o momento que o movimento hippie era muito grande, inclusive no interior de São Paulo, assim. Eu, eu me lembro de ser criança ainda e de ver aquelas pessoas na, na, na praça. Né? Minha mãe tinha amigas que eram hippies e minha mãe era completamente operária, super né, trabalhadora, de ter que sustentar os filhos. né? E as duas amigas dela, inclusive, mandavam as batas para minha mãe bordar. Então, minha mãe trabalhava é, na fábrica e à noite ela ficava bordando aquelas batas que essas pessoas vendiam nas feiras. E é, existia realmente esse pensamento de, de liberdade, esse pensamento de ter uma vida alternativa, de buscar outras possibilidades de viver. E tudo isso está envolvido com outros movimentos. O movimento hip estava muito ligado ao movimento de ecologia, estava muito ligado ao movimento de contra-guerra e, ao mesmo tempo, contra-cultura. Né? No momento que, no Brasil, a gente tinha, se a gente pensar, uma coisa interna de golpe militar e de guerrilha, que não era só no Araguaia. Então, tinha toda uma coisa também urbana acontecendo, né? de um movimento mesmo é, muito oprimido a partir do AI-5, de 68. Esse, essa situação ficou muito concentrada, da alternativa de que fala Luiz Carlos Marcial ficou muito concentrada no eixo Rio-São Paulo, principalmente, num certo momento, no Rio de Janeiro. Todo mundo já ouviu falar aqui, a gente já mencionou vez por outra algumas vezes a, a, aquele período das dunas do Barato, das dunas da Galda. Da, é, eu até fiz uma confusão para os alunos da outra turma, falei que esse filme tinha a ver com surfistas. Tem um outro filme que fala sobre esse momento e sobre um outro festival que teve em Saquarema, para onde iam os surfistas, havia uma proximidade entre o pessoal do surf e o pessoal do rock e tal. Mas isso estava situado principalmente nos entornos urbanos das cidades. Tanto é que mesmo quando novos baianos resolvem sair daqui e ir para o Rio de Janeiro, vão morar fora da, do, do ambiente urbano, num ambiente, digamos, semi-rural, periférico da cidade do Rio de Janeiro, que é em Campo Grande, mas de qualquer maneira, num sítiozinho, num lugar que era zona rural na época, mas, ao mesmo tempo, estavam um o tempo todo se relacionando com esse lugar. E os lugares de apresentação das, dos, dos, da música moderna, vamos dizer assim, para não falar rock especificamente, enfim, das bandas que estavam aparecendo, e eram muitas no começo dos anos 70, os lugares que existiam eram os teatros, eram algumas casas noturnas, muito poucas, né? e havia uma superfície que pairava em toda a mídia, que era aquela, digamos, liberada pelo regime militar estava concentrado em torno, principalmente, de uma coisa que ficou conhecida como sambão-joia, que foi uma grande deturpação dessa vertente, digamos, era uma espécie de adaptação populista para consumo da música popular. Né? Então, promoveram vários cantores e compositores, as gravadoras investiram nisso, cantores e compositores de samba, principalmente, mas é nesse contexto que apareceram artistas importantíssimos como Clara Nunes, Beth Carvalho, que era gente que já vinha do samba mesmo, e é, outros que também se aproximaram por outros caminhos, como Benito de Paula e tal, e que tinham, às vezes, posturas mais conservadoras e tal. E tinha uma outra vertente, que era da música romântica, que, na verdade, era uma espécie de iêê tardio, que foi se tornando uma coisa caretésima, né? das, da qual um dos melhores exemplos na época era o Nelson Ned que era um cantor anão, ah. Né, que fazia um sucesso tremendo porque tinha uma voz de parito muito boa, né? E se projetou, né? Como cantor na época e tal. Mas fora esse contexto, não havia, tinha desaparecido completamente a figura por exemplo, dos mutantes e tal. E quaisquer shows ou apresentações de música, mais, não digo nem rock, assim, Walter Franco, por exemplo, ou qualquer outra coisa que fosse divergente, tinham que se apresentar em lugares alternativos. Por exemplo, seu Valença veio com a Ave Sangria do Recife, foi para o São... pra... Rio de Janeiro e se apresentava na Sessão Maldita do Tereza Raquel. que era um te... É um teatro que existe, acho que ainda hoje, o Teatro Tereza Raquel que promovia um shows à meia-noite. Foi um desses shows, ou uma... não sei se exatamente nessa mesma época, que a Gal Costa estava fazendo o famoso show Fatal. Com a produção do Alice Salomão. Então tinha essa ideia do underground. De certa forma, quando começaram a pular esses festivais, esses guetos que existiam nas grandes cidades começaram a explodir para outros lugares. Então, o que explica essa busca de tanta gente para uma coisa como essa é uma demanda reprimida mesmo. Tinha muita gente que curtia aquilo, no início muito poucas, mas depois foi aumentando, e que não tinham para onde ir. Então, a se gente... alguém falasse que tinha um festival em algum lugar, você ia. É, A gente não pode esquecer também que essa tradição de festivais que a gente tinha anteriormente no Brasil era totalmente ligada à TV. Então, era uma coisa que vinha daqueles programas de auditório. E a canga ele vai trazer uma outra forma completamente diferente de se fazer festival, de que as pessoas se apresentavam, não havia competição. Mas o contrário, as pessoas se ofereciam, inclusive, para ir gratuitamente, também de uma coisa de viver aquela experiência. E isso fazia muito parte né, dessa ideologia. Ao mesmo tempo, tem todo um aspecto político. É interessante, eu estava vendo um depoimento do, do Tiago Matar, que é o diretor do, do documentário, e ele falou que, no primeiro momento, a ideia de fazer esse filme, que foi o primeiro filme que ele fez, né, a pré-produção do documentário começou em 2018, era justamente por causa da riqueza, de diversidade que tinha ao longo desses quatro momentos né, do festival, e isso ligado ao rock e à música brasileira. Só que, quando ele começou a fazer o processo de pesquisa do documentário, que ele se deu conta do aspecto político que o festival apresenta. Então, uma das coisas que ele diz também, que é muito importante assim, a gente pensar, é como o Brasil, a partir dessa fase mesmo né, de opressão, da ditadura militar, é, se desfocou na memória completamente. Ele disse que foi muito difícil fazer o documentário porque boa parte do material que ele conseguiu veio de pessoas que estavam ali e que gravaram precariamente, porque na cinemateca não tem, né? No, no, o Brasil não tem essa tradição de documentação e de preservação da memória, salvaguarda de memória. Então, o que que ele tinha e que foi muito difícil de montar? esse documentário. E é interessante porque a gente não percebe isso enquanto assiste, porque dá um fluxo de narrativa muito interessante, muito coeso. Mas, na verdade, tem muitas é, sobreposições de imagens, porque ele tinha imagens que não tinha som e ele tinha som que não tinha imagens. Então, ele teve que fazer toda essa costura de narrativa. Uma outra coisa também, que parte desse material, ele teve que ser retrabalhado, dentro das possibilidades que a gente tem no Brasil de restauração de audiovisual, que ainda é uma área muito precária, não se tem financiamento para restauração né, de, de material documental. Então, foi essa, esse foi o desafio. E uma outra questão política muito interessante que esse, esse filme traz, é porque o lançamento dele vai ser em 2019, que é quando Bolsonaro é eleito. Então tem toda uma outra dimensão política, né? e, e até a gente percebe durante o documentário, que tem aquele cara do DOCS infiltrado ali, e ele em 2018 tem todo um discurso pró-regime militar a gente percebe também como essa coisa do bolsonarismo está muito ali muito vivo a razão né? a razão dele não os minhas mãos estão limpas quem é quem, quem foi o Erasmo Dias, Dias né que era um cara que realmente era dessa linha dura como tinha aquele outro cara no Rio de Janeiro que eu esqueci no, o nome Milton, dele é, Cruz Newton Cruz, Newton Cruz. General, Newton, General Cruz. Newton Cruz esse era o Coronel Erasmo Dias que por sinal foi senador por São Paulo né? teve toda uma trajetória de carreira política, ele não foi só secretário de Segurança Pública de São Paulo. Inclusive, aquela dia. cena ali que, em que ele aparece, ele está dando é, uma entrevista absolutamente agressiva, porque ele tinha acabado de fazer a invasão da PUC de São Paulo. A PUC de São Paulo, na ocasião, foi invadida porque ela abrigou um congresso da UNE, e aí não podia, estavam proibidas manifestações, enfim aglomerações de pessoas e tal, e eles invadiram a universidade e prenderam todo mundo dentro da universidade. Um, numa repetição escandalosa do que tinha isso, inclusive, foi um dos dados, porque ali assim aquela aquela passagem que ele fala da chegada do gás ao poder é importante, porque o Geisel trazia o esgotamento já do regime militar então, portanto, estava se falando já desde o início do governo Gás, se fala sobre um processo que foi a, a grande sabedoria do Gouveri, né? que era um, o. do um, Coutinho, Gouveri, né? que era um general também, que trabalhava na inteligência da coisa toda para fazer a transição de forma a devolver para a vida cotidiana das pessoas aqueles que o Hélio Gaspari chama de tigrões, que eram essa gente da, da linha dura, tipo Erasmo Sim. Dias, tipo Newton Cruz, devolver essa gente para o convívio sem que eles fossem penalizados pelos crimes que cometeram. E O que de fato aconteceu. O que de fato aconteceu. Quer dizer, toda, todo o processo da abertura foi esse processo que permitiu, o que torna o filme, o filme torna claro isso, permite o discurso daquele sujeito em 2019. Quer dizer, ele admite claramente... Ele fez o que aconteceu também em 79. Eu estava entrando na faculdade. Depois nós descobrimos que tinha dois olheiros do DOPS dentro da nossa sala de aula, né? Que eram mandados para esses organismos de segurança, porque isso era ainda o que sobrava, né? Do processo, porque isso eles deixavam assim: era uma, uma negociação que eles iam deixando e proibindo e tal, até que eles desapareceram porque foram realocados. Né, ganhar outra profissão, outro nome, às vezes né? Algumas dessas pessoas foram renomeadas E postas em outros lugares Brasil afora. Estão aí até hoje né? E uma parte considerável deles Ressuscitou justamente nessa época do lançamento do filme Durante o governo Bolsonaro Que é a voz, que foi a voz né, E sempre foi Muito antes, tinha sido desde sempre a voz Desse conservadorismo de direita, de extrema direita né, partidário da tortura, e, enfim, de tudo isso. E, portanto, esse moralismo que ele diz que é o pensamento da época, que era de dizer assim, não, não pode ter, ter medo, temer né, um festival, temer que as pessoas cantem, temer que as pessoas andem peladas, enfim, temer qualquer coisa. Né? E o Leivinha ele foi muito é, corajoso né, de tomar a frente disso, e a com as consequências, inclusive durante a produção do documentário, eles descobriram um dossiê né, é, que foi feito contra o, o Leivinha, inclusive é, envolvendo até o pai dele nessa, nessa situação, porque afinal de contas a fazenda era dele, e aí, ele, ele toma conhecimento desse dossiê, e a gente até assiste essas imagens, quando ele é. volta para casa, ele volta para a fazenda muitos anos depois, em 2018, né? Dão e aí, ele, dão o... para o... ele o dossiê, e ele vai lendo esse dossiê com todas aquelas afirmações absurdas, assim, porque eles fazem um relato até das pessoas que tinham muita capacidade de enrolar, fazer os baseados, né, e as pessoas estavam nuas, e eram cabeludos, né, então tem toda essa coisa desse moralismo que o movimento hippie carregou muito tempo, então, né, eu lembro de ouvir assim, falar assim, ah, são essas pessoas que, que foi uma época que tinha muito piolho, né? Então, até isso, os é. hippies eram culpados assim, De serem propagadores da minha de pior Que costa de devia ter um mundo de piolho né? E isso cruzava, é. claro, com todas as atitudes preconceituosas né? Contra o cabelo crespo com, né? Quer dizer, aquela aí se configura essa imagem né? Que relaciona a, as pessoas negras As pessoas que têm cabelo de crespo com sujeira Com alguma coisa assim né? Então, isso era, ao mesmo tempo, uma coisa paradoxal. Eu penso, por exemplo, numa banda que eu adoro, que eu acho sensacional, que é Originais do Samba. E penso no quanto Mussum, Mussum e todos os integrantes originais do samba, isso é uma coisa que seu Mateus aqui fala muitas vezes, né? Enfrentou né, situações de preconceito e tudo isso, né? Havia, ao mesmo tempo, uma recepção desse universo étnico musical numa determinada faixa de consumo, mas eles tinham que se manter dentro dessa faixa de consumo. Por isso, ao mesmo tempo, eu queria chamar a atenção disso, o festival, claramente, sobretudo, não tem problema, sobretudo no primeiro, no primeiro, na primeira edição, porque depois aí as coisas vão se modificando, mas na primeira edição ele é claramente um festival branco, de juventude Branca, você quase não vê pessoas pretas num festival. Você vê músicos, né? E aqui ali um ou outro, né? O que refletia um pouco um modelo. Eu diria que é uma das coisas que se parece com o Woodstock original, né? Porque o Woodstock nos Estados Unidos, onde havia um regime de apartheid, claro, né? Houve tanto o Woodstock como alguns anos depois houve o Woodstock foi o Woodstock feito pela gravadora Stax com os músicos negros que, que, e foi apresentado até pelo Jesse Jackson, isso tem no YouTube também. Né? Eu posso até deixar um card aqui depois né, no vídeo para isso. E o Woodstock era a alternativa negra para aquela coisa branca que aconteceu no Woodstock. No entanto, o Woodstock, aí estão os, os paradoxos interessantes, ele, é, ele não seria o que foi se não tivesse não só um músico negro como Jimi Hendrix, como toda música negra que estava na base de tudo aquilo que o pessoal do estoque estava fazendo lá, o mesmo vale para o rock que se fazia aqui no Brasil. Né? Então, tem essas pessoas que atravessam isso, como Raul Seixas, por exemplo, né? e que tinha, de certo modo, essa maldição dele relacionada com uma coisa que era maldita, inclusive no próprio rock, que era a valorização da música nordestina. Que é outro, que é outra camada também de dificuldade, né, quer dizer, eu vejo entre o primeiro, não sei se você vê isso, Francisca, entre o primeiro e o segundo, a segunda edição, um salto que permite que pessoas como Luiz Gonzaga apareçam, mas eu duvido muito que em 75 ele fosse tão bem recebido assim no festival, quer dizer, havia uma coisa mais mais fechada em torno da afirmação de um certo modo de comportar e de um desejo, aquilo que o, o Cláudio fala, né? finalmente tinha acontecido no Brasil, o que acontecia em outros lugares do mundo, que era a grande ambição que, que todo mundo que era jovem nesse momento tinha. Né? Quando chega a minha geração, que nessa época tinha 15, 16 anos, não podia ir para viajar, para Iacanga para assistir o festival... Mas poderia ter ido em 81, né? aí já é uma outra história completamente diferente. Já está já se construindo também a situação que mistura essas coisas, e aí é possível, já ter a emergência de uma figura como Sandra de Sá, por exemplo, que Na verdade, é absolutamente marcante. É um momento que, inclusive, a canga 81 absorve a vanguarda paulista. Exatamente. Né? Porque tem vários... Tamara Assunção. Tamara Assunção. É, são vários, você tem Espíndola. Todas essas pessoas acabam se apresentando. Né? E é uma cena musical que vai acontecer é, em São Paulo. Né? Então, ao mesmo tempo, pelo que o Leivinha diz, foi uma estratégia também de driblar... Né, a perseguição que passou a existir é, contra festivais de rock. Então, o que, que ele entende? Que se misturasse rock com música popular brasileira e com vários gêneros de música diferentes, né, não seria associado aqueles hips cabeludos, barbudos, pelados, maconheiros. Né? E foi a intuição então, perfeita, porque ele apontou né? exatamente para aquilo que estava por vir. Né? Foi uma estratégia, né? isso apareceu, inclusive, no Festival Abertura. O Festival Abertura, se não me engano, é 80, 81, na Rede Globo, já trazia. Teve um desses festivais, não sei se foi o abertura. É o 80. Em 80, 80, 80, né? Que trouxe o Walter Franco, que ele tinha cantado. É, e o Walter Franco tinha cantado canalha nesse festival. Um desses festivais, ele foi vaiado, solenemente. Então também tinha esse Jardim Macalé, que naquela época era uma figura. Posta também de lado, também aparece depois, né, já no momento não tão feliz do festival, que é aquele momento de declínio né, do quarto festival. Porque também os festivais ao ar livre vão ser proibidos, né? Os televisivos não. É. Então, acaba. É por causa da aglomeração, um de de pessoas. É um outro foco, né? Pelo que lei é, é indústria um né? Na televisão. Tinha. A televisão era. A televisão protagonizava muito esse papel. Quer dizer, o festival ao ar livre ele fugia disso, até que a televisão muito lentamente foi percebendo a possibilidade disso. Já nos anos 90, final dos anos 80, inclusive, já tinha aquele programa na TV Cultura em São Paulo que se passava num parque com um palco ao ar livre e tal. Depois isso se tornou uma banalidade. Mas eu me lembro que, nesse que eu mencionei, que era um festival lá em Petrópolis, com um monte de bandas, que era muito grande para a Petrópolis, nos fundos de um, de um colégio, que tinha um grande lugar descampado, é, isso já era uma expressão da possibilidade de fugir dessa moldura da televisão. E tem uma outra coisa também. A partir de 84, é, 85, o Brasil vai começar a ser rota de grandes shows. E né? Tem o um Rock in Rio. Tem o tem um Rock in Rio e também, acho que isso. 81. 81 tem o show do Queen. Exatamente. Tem é um o show do Queen é, em São Paulo. Então começa uma outra abertura nesse sentido, de que grandes shows começam a vir. É, para o Brasil, e com altíssima tecnologia de palco, né? completamente diferente do que a gente vai ver em câmera, que foi tudo no improviso. Inclusive, quem trabalhou para fazer palco e para é, dar infraestrutura de câmera de uma maneira completamente artesanal eram os caras que trabalhavam na fazenda. Então, você percebe que todo, todo o staff ali era o que pertencia à própria fazenda ali. Isso foi uma construção de família, né? Não é à toa que a avó vai abençoar o um festival e depois vai o pai dele subir no palco, né? Porque, na verdade, foram aquelas pessoas que bancaram. É quando o pai para Isso aí, vai dar um recado. Filho. Já é depois, um recado né? político, uma punha. É. Viva a maconha! Já que se, foi isso, que... isso, se, se foi isso, isso né? que a maconha faz, Porque então mesmo Não lá. teve nenhum problema. Ah, não. Na verdade, o de 84, o financiado né, por cerveja, Mas... é que vai ser o que vai trazer problema. Né? E, e não Com obstante violência. tudo isso, é interessante assinalar: um, que um dos maiores produtores, e que é um cara que construiu uma sonoridade dos anos 80 no Brasil, que é o Pena Schmidt, era o cara que estava por trás da técnica, da técnica de, sons, de todos né? os festivais. Então, isso é um dado fundamental. Ele era alguém que, tava, que já, já possuía um, um repertório que foi absolutamente importante, foi dono de selo depois né? e, e promoveu algumas das coisas mais importantes do pop rock dos anos 80. Isso, número um. E, número dois, a primeira edição usava os mesmos equipamentos de som que eram usados para externas, que era um equipamento ultramoderno que o projeto Aquarius usava. Esse projeto Aquarius era um projeto de concertos que eram apresentados, a Rede Globo fazia isso, fazia concertos ao ar livre em parques e coisas assim. Isso era com a Orquestra Sinfônica Brasileira e tal, e eles tinham esse equipamento. Esse equipamento ficou famoso, foi emprestado para shows de rock, se não me engano não sei se foi Alice Cooper alguma dessas dessa, dessa gente que veio para apresentações no Maracanãzinho, que era um, que é um lugar medonho para fazer qualquer show por causa do eco da reverberação uhum. e tal eles usaram esse equipamento então esse esse é um lendário equipamento que tem lá aquela aquele logotipo eu esqueci o nome da empresa né que fazia isso mas era era um, um equipamento assim top para aquela época e, e ele consegue levar isso para... Então, se a gente pudesse falar da coisa da grana, assim, a grana foi importante para conseguir as coisas boas para aquilo acontecer. Né? É claro, havia grana, mas a coisa mais importante era... Podia ser alguém com grana, mas que não soubesse qual era o equipamento de som ideal para se colocar ou qual era o produtor ideal para se colocar ali. Né? Então, teve esse detalhe que foi fundamental, que ultrapassa a coisa da grana. A grana foi importante mas ultrapassa isso. Tem um cara como Cláudio, que tinha levado os baianos que estavam exilados no Festival da Ilha de White, vamos lá, todo mundo cantar e tal, então Gilberto Gil subiu no palco, Caetano eles cantaram né, para o público do Festival da Ilha de White, quer dizer, todo esse, esse que a gente chama de uma palavra é, difícil em português, esse descortínio, né, essa percepção privilegiada, parece que juntou tudo isso naquela ocasião ali. E alguns outros festivais nem tanto. Porque os que eu testemunhei muitas vezes eram fracassos retumbantes. Né? Eu lembro, vocês estão falando assim, lembro para aquilo. Né? 79, Anistia. Fala aqui mais perto. Né? 79, é Anistia, né? E aí, com 80, tudo começa a mudar. É. Tem os acordos que se fez. Aí, se você olha, o grande festival da Globo. E de lá para cá. Aparece tudo o que vocês estão falando. Parece que está dentro ainda da, da política, entende? Todo esse progresso cheio de tudo. A listinha em 79, 80, um grande festival nesse sentido. É porque aí se vem, dá uma né? abertura né, do país. Parece né? que vem nesse acordo também, Porque a ditadura. Dia, em 75, em 81 em cima e depois começam... A ditadura produziu no Brasil algo que parecia, em sob certos aspectos pode parecer paradoxal, o que acontecia nos países socialistas, era tudo muito fechado, muito isolado, Quando acontece o processo da abertura, também acontece um tanto dessa capacidade do país se perceber como parte do mundo, A gente falava até um o velho hábito que a gente tem no Brasil até hoje, falar vou ao exterior, né? viajar para o exterior. Né? Então, parece uma coisa extraordinária. Né? Quando o exterior é, passou ali do Paraguai, já é exterior. Né? E, aí, e, ao mesmo tempo, por exemplo, a gente olhava com olhos compridos para esse exterior, quando aqui do lado, na Argentina, por exemplo, tinha uma próspera indústria de instrumentos musicais e tal e que e tinha uma cena de rock muito forte tudo isso veio a ditadura na Argentina isso tudo eles tiveram muita gente foi para o Brasil muita gente correu de lá conheci gente do Brasil que estava fugindo né da, da, do Uruguai e da Argentina quer dizer então essa praga das ditaduras era uma era um processo de obscurantismo generalizado também além de toda a violência tudo isso produzia essa coisa e ao mesmo tempo instigava as pessoas a contestar isso através dessas iniciativas, né, clandestinas, né. Depois nos anos 80 essa clandestinidade passa a ser a expressão do desejo de todos, quer dizer, finalmente todos podiam, né, produzir isso. Então há uma explosão disso e naturalmente que isso tem um efeito de comercial, né que, é claro, cuja culminância a gente pode dizer que é o Rock in Rio, uhum. porque o Rock in Rio era um investimento monumental de um único empresário para fazer, trazer... É, Medina, né? é? Roberto Medina, Medina para trazer bandas de tudo quanto é lugar. Não importa aí o fato, quer dizer, importa, mas não importa nesse caso, o fato de que os, os músicos brasileiros irão tocar com equipamento estrangeiro, que o padrão que ia ser trazido era o padrão que tinha se desenvolvido Sim. nos outros países aqui não, né? mas foi um salto de qualidade em muito pouco tempo. Quer dizer, a geração dos anos 80 recebeu isso como impacto imediato. E as coisas entre 75 e 85 são absolutamente diferentes por conta disso. Isso mudou, inclusive, a produção musical, a utilização dos estúdios, né? os estúdios com essa... Essa modernização que vem né, de equipamentos a partir do, do rock in Rio é que começam a ter estudos com altíssima tecnologia. Né? As gravações passam a mudar. você ouve gravações da década de 70, desse rock brasileiro que acontecia aqui, por exemplo, e do rock que foi é, gravado nos anos 80, é uma qualidade completamente diferente de gravação. Eu tenho a impressão, inclusive, que a música do seu Nosso e Cada Dia, Sinal da Paranoia, que é a música que começa o, o, o filme, filme. Ela, essa versão já deve ser a versão de remixada. Né? É uma versão de estúdio, com certeza, mas é a versão remixada, porque eu me lembro que o Pedro Baldanza fez um remix, que eu tenho até o um CD né, dos Negs, onde tem essa música, Sinal da Paranoia, já agora... Né? Na época que esse filme foi feito. Aliás, eu estou falando isso também pra, porque eu acho que a gente devia falar das bandas, para a gente ter esse referencial também do que, do que se ouviu ali. Né? Você fez uma relação, eu estou vendo aí, e aí é, eu acho que é legal mencionar. É As bandas do, do Festival de 75, né? ali reuniu o som nosso de cada dia que é uma banda de São Paulo, né, de 73, de rock oh, Progressivo, Moto Perpétuo, que é uma banda que é, depois, é, uma banda com o Guilherme Arantes, que depois ele saiu para a carreira solo e fez muito sucesso, e faz até hoje, né, o Guilherme Arantes, é assim, um grande compositor, inclusive desses outros festivais da Globo, porque né? Planeta é Água foi uma música... Que, que merecia ter sido né, vencedor em primeiro lugar. O Terço também é uma banda. Do que tá final, ativo até hoje. Tá ativo né? até hoje, uma banda do final da década de 60, né, que em 75 estava lá, ainda na, na primeira formação, com Flávio Venturini né o Sérgio Magrânia. não é a primeira formação porque eu teve uma outra com César das Mercedes. depois aí teve a formação segunda a da formação, segunda é então. que é a formação que eles vão gravar o disco pelo que era a, a gravadora Copacabana que criou um Sim. selo para rock que chamava underground, underground é. e que foi gravado no estúdio vice-versa cujo principal figura do vice-versa era o Rogério do o Rogério do Botou a mão dele e o investimento dele num disco, no segundo disco do texto que é o caso Encantada tem o, a, a interferência dele muito importante, né? Talvez o maior produtor de todos os tempos que a gente teve. Né? Então esse primeiro é, de 75 reuniu essas bandas aí, essas bandas já conhecidas nessa cena, né? Do, do, do progressivo e outras bandas que não eram muito conhecidas. Inclusive, tem uma que é, é, é mais de um, um, um metal assim, mais tipo é, Black Sabbath, né? Tem uma que eu me lembro que é a Jazz Co, né? que eram músicos, provavelmente músicos de noite, músicos de estúdio que se juntaram ali, que era um Jazz Fusion, uma coisa assim, que aparece muito rapidamente no primeiro festival. E também algumas coisas de, de MPB, então o Walter Franco, Jorge Maltner, que é um cara. Aí já é no segundo festival, né? Já, Entra o Jorge, Jorge Maltner, Maltner. Tem aquela, é... aquela imagem fabulosa né, do pessoal do Novos Baianos junto com o Jorge Maltner. Aí vem todo. Jorge Maltner, é... eu fiz faculdade de 79 a 82, eu devo ter visto umas três ou quatro vezes. Jorge Maltner em shows da Uni, da União Estadual dos Estudantes, Eliton Zé e Jades Macalé eram frequentadores assíduos desses lugares. É, era circuito os universitário. poucos lugares onde eles podiam se apresentar. E, geralmente, se apresentavam ganhando muito pouco, não ganhando nada. Né? Era uma vida muito lascada que esses compositores viveram nessa época. Era né? uma vida bem difícil. Mas, e essa coisa dos shows no circuito universitário... É... Veio dos anos 70 e para os anos 80 também. É. E eram os, os DAs que faziam, os centros acadêmicos que faziam esses shows, uma coisa que, que deveria voltar, porque era muito bom. Um dos primeiros shows do IRA, do de São shows, Paulo, foi né? na PUC, no DA de Economia, Sim. agora eu já não sei mais se era de Direito, acho que é de Direito, eles fizeram um show do IRA, que, aliás, é um show que deu uma confusão tremenda, porque eles anunciaram que era um show de banda punk, aí os punks foram, não gostaram dele, deu um rolo. Né? Fora isso, não havia outros lugares, e isso começa, os lugares começam a aparecer quando começam a aparecer essas alternativas. Eu acho que é interessante, esse filme se liga, você pode assistir esse filme com outro filme que você encontra em outras plataformas, que é o filme sobre, e eu acho que encontra no YouTube também, o filme sobre o Circo Voador. Porque o Circo Voador foi uma coisa dessas. né? Ele se instala, no começo dos anos 80 na Praia do Arpoador, né? por uma por uma coisa que o Chacal, poeta lá do Rio de Janeiro, conseguiu extraordinariamente, quer dizer, convenceu a mulher do governador, né? com quem ele conversava tal, convenceu, é, falou, olha, dona Zoé Chagas Freitas, acho que vai ser interessante. Então, e aí deram uma concessão provisória para eles ficarem lá, até que essa concessão acabou, durou um verão e acabou. Mas ali começou também um outro ciclo, né, que, que deu em bandas como Barão Vermelho, Sim. como é, Blitz e tudo mais, tudo nasceu dali. Daquela... E era uma conjunção de fatores muito semelhante ao que você vê no Iacanga. Então, aquela coisa do circo, quando o está tocando, e, aí tem a, e ele está tocando acho que é palhaço, uma música dessa, e aí tem um, um, um palhaço ali brincando e tal. Essa associação com o circo, que afinal é a rua, era uma associação que já vinha sendo montada e que se espalha. Não teve só circo voador, por exemplo. No começo dos anos 80, eu vi a Rico Barnabé no um circo na Gávea, porque o circo tinha essa característica de ser um anti-espetáculo, de certa forma, né? ser um espetáculo popular, um mandembe, que era uma característica que o rock também trazia consigo. É, Isso tempo... teve o Woodstock, teve... Né, você assiste Easy Rider, né, você tem lá um momento que eles encontram uma trupe de saltimbancos Sim, e tal. Mas é o Circulador, ao mesmo tempo que tinha essa coisa dos shows, né, era uma tenda também que abrigava grupos de teatro, então de as, dança, de dança tinha toda essa coisa né, de, da, da relação, inclusive, de surgimento da Blitz, né, daquele Asdrubal. O Asdrubal, Asdrubal trouxe trombone, trouxe que já o fazia peças no Teatro Ipanema, e que aí monta um curso lá monta um para montar, de, do Sim. qual, inclusive, um dos alunos do curso era o Cazuza, que era aluno de teatro, é. e que também cantava. Fazia parte. Regina Cazé. Regina Cazé. Também foi um Festival de mal. Isso já é um outro tempo. É engraçado, porque eu me lembro que em 76, nessa época que eles fazem o festival de Acanga, um amigo meu, que eu encontrava na rua Sepente ficava batendo papo, filho de um grande professor que eu tive, a gente conversando na rua e tal, e falou assim: pô, eu, eu fui assistir no Rio uma peça muito legal, o pessoal novo, Asdrugo trouxe o trombone, a peça se chama Trate Milhão. Trate milhão era uma dessas coisas, junto com o livro, o Fernão Capelo Gaivota, com um monte de outras bobagens e não bobagens da época que todos nós ficávamos encantados e queríamos saber procurar saber e tal então era na verdade também uma espécie de tentativa de sair daquilo que o Zé Rodrigues chamou da casca de caracol né que ele canta numa música eu tinha medo de gente gente que eu não conhecia eu tinha medo de tudo à volta e tal. é sair dessa casca de caracol era muito difícil para a juventude de fins dos anos 70 conseguir fazer isso né? É, enfrentando também a possibilidade de você ir para essa situação de palco, ou seja, você assumir aquilo que você estava falando, porque era tudo muito vigiado o tempo todo. Né? Eu costumo contar que, nas aulas de é, estudos dos problemas brasileiros, que era uma matéria que a ditadura conseguia enfiar no currículo das universidades, todos os cursos tinham essa matéria, eu comecei a falar umas coisas lá discursar e tal, e eram umas aulas dadas em auditório, alguém chegou para mim e depois falou assim, olha, você toma cuidado, você fica falando essas coisas aí e tal. Tinha, pairava sempre esse receio, inclusive no show de rock. Tinha gente que ia para o show pensando assim, pô, se pintar tacando, o que vai acontecer se a gente for preso e tal? Não era só porque podia ser preso com baseado, podia ser preso porque você podia ser considerado subversivo, alguma coisa assim. Esse clima de medo muda completamente. Eu acho que é a mudança no filme que fica clara a partir de 81. 81 ainda é muito aquele paradigma do, dos rips e tal, da, da, da contestação. Depois, eu acho que ao mesmo tempo vai se tornando... O 3 é muito interessante, porque tem o João Gilberto, mas é vai massa. se tornando uma espécie de caricatura do hippies, porque ele já não tinha mais lugar para existir. Aquilo estava começando a se ficar meio sem sentido, porque já tinha uma nova geração aparecendo, é, os com os punks, com, com os new waves e tal, que era a gente com cabelo curto que não queria mais saber é, de nada daquilo. se transformaram em ups. É E aí estava todo mundo... É. E aí esse foi o sonho, né? O Leivin, de certa forma, se, talvez se tenha se sido se seduzido. né? Yuppie. Agora, uma coisa que a gente não pode esquecer por trás de tudo isso, está um Brasil com uma hiperinflação. É. Né? a verdade foi os, os, os militares também quiseram se livrar disso porque eles sabiam que a bomba ia estourar o Brasil é era um país completamente todo. endividado para o FMI, já não se tinha mais controle nenhum da, da economia na verdade quase um colapso que a gente assistiu alguns anos atrás e que espero que é, agora comece a se colocar um freio né? não tem mais controle da economia então, é uma hiperinflação. Todo dia os produtos mudavam de preço. Você ia comprar alguma coisa, estava cheio de é, daqueles papeizinhos, né? aquelas marcas, as máquinas de remarcar o preço das coisas. Né? Tudo caríssimo. Então, as casas, inclusive, tinham dispensa, porque as pessoas compravam de quantidade para estocar, porque sabia que poucos dias depois já não estava mais o... Né? Então, economicamente, o país estava realmente afundado em dívidas, com assim, uma hiperinflação e desemprego é, incontrolável. Então, é um, essa coisa também do, do financeiro tem uma relação com isso. Né? E esses investimentos de, dessa coisa que passou a ser uma característica dos festivais depois. Então, as, as indústrias de cigarro tá patrocinando, as indústrias de bebida patrocinando, né? então as coisas tomaram uma outra dimensão mesmo, mais comercial. Isso é antes das políticas né? instituídas pelo, pelo, pelos Ministérios da Cultura que existiram, né? que aí começaram a tentar regular essa coisa que funcionava muito. Quer dizer, o Levin era um cara que era bem relacionado, por isso ele conseguia. Sim um amigo que dava uma pulando, ah eu entro com as caixas de som, eu entro com não sei o que e tal. Basicamente, a produção cultural no Brasil se fazia dessa forma. Nos anos 80, com a coisa da hiperinflação, então tem, tem um, um, um desconjuntamento dessa situação e nada entra no lugar disso até que é possível ter o Ministério da Cultura. A luta pelo Ministério da Cultura foi uma luta para ter uma possibilidade de haver uma política, porque a gente observa aqui no final das contas, tem uma coisa trágica que sempre, e todas essas histórias repetem isso, né? que é o cara faz uma coisa absolutamente impossível, extraordinária, e depois não consegue mais dar continuidade, e aquilo se rompe completamente, se desbaratina completamente. Claro que há as mesmas histórias em outros histórias de outros festivais, de outros documentários. De em filmes do mundo todo com histórias semelhantes. Mas, é, é, no caso brasileiro, a gente sabe muito bem as razões disso. Né? A coisa vai, vai indo até uma certa proporção e depois parece que entra uma espécie de maldição que destrói aquilo tudo por dentro, né? corrói aquilo por dentro. E aí eu acho que tem que ver com isso, tem que ver com o momento em que deveria haver o reconhecimento daquela potência e, o, e a sustentação para que aquilo se tornasse uma representação cultural importante do país, esse momento só vai acontecer quando décadas mais tarde o um cineasta faz um documentário sobre isso e diz olha isso aconteceu, então. porque, do contrário, não tem como. É a descontinuidade completa das políticas culturais. Quer dizer, a expectativa que a gente fica sempre, com, havendo um, ministro, um ministério de Estado para a cultura, é você poder ter políticas que possam ter continuidade. Daí porque a extinção do Ministério pela segunda vez depois de Colo né, com, com o Bolsonaro tem um sentido político fundamental. Quer dizer, o que não se quer é que tenha continuidade coisas como essa, que possam se desdobrar, possam ter outros acontecimentos. E de apagamento da memória. E apagamento da memória, exatamente. Que é essa questão fundamental desse filme. Quando a gente for falar do próximo filme, que é o Cidade Oculta, aí a questão da memória vai ser de outro teor, porque é um filme feito na época dos anos 80 em que um, um outro tipo de música estava no ambiente, e aí é uma memória traduzida por uma outra coisa que já está assim absolutamente contaminada por todo o mundo comercial, do consumo, né? Quer dizer, e uma certo um certo bode disso também, né? Um certo pessimismo, pessimismo diante disso, né? Fruto também dessa situação geral de decepção né? que, que passou pela Inglaterra, passou pelos Estados Unidos, passou por todos os lugares, com o, o neoliberalismo emergente durante os anos 80, que é a Sim. época, como você falou, dos IUPs. Né? E, portanto, de ou você embarcava cinicamente né? nesse, nesse... Entrava no esquema. Nesse esquema, Sim. ou você mantinha-se crítico em relação a isso, mas tem um filme que tem uma semelhança nisso, aquele filme 24... Ours, Party People, é o nome do filme em inglês, eu não me lembro em português, que é um filme sobre a gravadora Factory, na Inglaterra, que é precisamente a mesma coisa, o cara começa o negócio, cresce, ele fica a gravadora faz tanto sucesso que ele resolve investir mais, aí ele abre uma casa noturna e aí se ferra completamente, que é o acendo. Tem dia que ele tem uma banda lá tocando e ninguém assistindo, né? então... Esse, esse tipo de circunstância trágica eu acho que é interessante, que no filme, como em outros... Nesse caso, é uma reconstituição ficcional, do Play for é, our Party People. No caso do, desse filme, é um documentário, mas tem esse mesmo sentido de uma coisa que vai ah, e tal e depois desaparece, que já tinha acontecido com o Tropicália. Mas por outros motivos, né? A Tropicala também é um grito que vai até um extremo e se interrompe se parece, repetidamente. É. Acho que é isso, né? Valeu. Então é isso. Eu vou me despedir então de vocês e despedindo também do público nosso que vai assistir depois esse vídeo. Convidando vocês para, no mês que vem, estar conosco novamente para mais um comentário no história do rock através do cinema, São BR. De, do filme, que dessa vez vai ser Cidade Oculta do Chico Botelho, relembrar que o Canal Arte Ao Vivo é um projeto de extensão do SECUT, Centro de Cultura, Linguagem e Tecnologias Aplicadas da UFRB, e que esse evento de hoje, né, ainda pré-gravado, foi realizado em colaboração com o Cine Saviá, Laboratório de Etnomusicologia do SECUT da UFRB. Aliás, é, a gente está fazendo esse primeiro experimento ainda gravando, porque a gente ainda não tem coragem de votar ao vivo, mas quem sabe a gente consegue levar adiante para, numa próxima ocasião, ser ao vivo. É. Tá bom? Agradeço, então, a todos que estavam aqui e agradeço também àqueles que estão assistindo depois. Até a próxima. Obrigada, gente.